Muito bem pessoal, olha aqui o que eu achei aqui no bairro São Judas, olha só, bem de pertinho as comadre vaquinha pastando, nós estamos aí acho que um pouquinho mais das 3 horas da tarde e ela está tranquilinha aqui ó, no meio do bairro né, aqui é tranquilo até para isso né, as vaquinhas ficam tranquilas. Comendo seu papazinho. Hoje uma tarde praticamente sem sol. De vez em quando sai um, um pequeno raio de sol, mas provavelmente vai fazer muito frio hoje à noite. Como a gente gosta muito de criação, eu vi esses bichinhos aqui pastando aqui e vim correndo aqui para pegar umas imagens. Pessoal, aqui da uma pequena propriedade aqui do lado da cidade, deixa os bichinhos pastar aqui. E aqui tá um terreno baldio, né? Nem na reserva não é, aqui é um terreno baldio. Mas é um lugar tranquilo, né? Ninguém faz nada de mal contra eles e eles deixam tranquilamente. Interessante que são mansinha, né? Tô bem pertinho aqui, ó. Olha só. Lá é a reserva que elas costumam ficar pastando, ó, lá embaixo. Como tá tudo queimado, né? O pessoal pôs fogo esses dias. Hoje elas vieram para cá, provavelmente os, os donos, né, que trouxeram para cá para aproveitar o capinzinho verde aqui, ó. Já faz um tempo, né? Já faz uns dias que não, não chove aqui também. E... O capim tá verde, né? Mas não tá tão vistoso assim. Olha só. Quando, cho... Quando chove, né? Aqui fica todo verdinho, todo bonito. Mas elas tá que tá. Aproveitando a... o verde... Que ainda tem por aqui. Isso aqui para você que tá vendo, ó, ali embaixo ali. Você pode notar que era uma linha de trem, né? Uma linha férrea. Há muito tempo desativada, né? O pessoal tá reaproveitando a área aí para poder fazer outras coisas, né? A companhia de de trem deixa parado, tudo desativado. E aí de vez em quando a gente acha aí os bichinhos aí, aproveitando aí, pastando aqui perto. Pois tem muito, tem muito muita área verde por aqui, né? Muito legal mesmo, eu sempre fui fã de ver criação de perto assim. Eu tava conversando até que com o dono lá da propriedade esses dias. O rapaz tem 12 vaquinhas só. E parece que cinco delas estão tá produzindo leite. Olha como é que é. aquela ali está bonita. O tempo hoje está mestiçado né? Tem um pouquinho de sol, tá um pouquinho meio tampado, olha só. Como tá, ó. Gostoso, né? A gente, principalmente a gente que foi criado em cidade grande, poder ver esse bichinho de perto depois de tantos anos, né? Foi criado uma cidade de quase 800 mil pessoas que lá nem sonho você ver um bichinho desse perto assim. Você tem de andar muitos quilômetros para chegar numa fazenda aqui na porta de casa, praticamente. porque aqui ó, eu tô numa área verde aqui e aqui já tem residências aqui do lado. Inclusive, se você está escutando a cachorrada latindo aí, né? Os cachorros ficam tudo alvoroçados com isso, né? Eles não gostam que outro tipo de animal invade o território deles. Ei, Felizberto, hein? Você que gosta dessa, dessas criações, assim, é um prato cheio. Felizberto, meu amigo... Tem seu canal aí no, no YouTube também, é um cara da roça, gosta da natureza, palhaço Felisberto Carandaí, Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, sucesso, vai ser muito sucesso ainda, eu creio nisso. Muito bom. Olha aí, gente. ó. Bem de pertinho agora, hein? Já tinha tinham se afastado. Acabei pegando as bem de perto. Ó. Aqui já não tem quase capim. Quase não tem... Capim verde para elas, mas tá, elas estão insistindo ainda. As duas lá na frente. Essa aqui é bem mais mansinha. Tranquilidade dessas criação mansidão tremenda o tempo que a gente está aqui perto né já era para ter reagido já é um terreno né tipo um terreno o pessoal inclusive joga algumas sujeiras aqui e ela está pelejando aí pra continuar pastando tá difícil É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui. Você que está vendo aí essas vaquinhas aí pastar, mais um vídeo aí de, de animais aí para o canal. Um abraço para você, né? Aproveita aí e deixa o seu joinha aí para nós. E se você não for inscrito, se inscreve aí para ajudar a gente no dia a dia, tá bom? forte abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito bem pessoal, mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo aí pro canal. Hoje excepcionalmente aí pegamos é, uma obra da, da natureza, né? Olha aqui, olha onde já a gente está parado aqui, a parte da cidade de São Sebastião. É, aqui não está chovendo, mas a outra parte, olha só, e um vento fora do normal, hein? Olha como é que Deus é maravilhoso, faz as coisas certinhas. Estou dentro da mesma cidade. Acompanhando aqui lá na, na área central, praticamente está chovendo. Olha como é que está fechado lá o tempo. A área que nós moramos lá na área central. Aqui provavelmente deve estar pegando muito barulho de vento. Aumentando bastante. Tudo indica aí que a região está dando um belo pé d'água, né? Que por enquanto são quatro e pouco da tarde, né? Quatro horas e, e pouquinho do sábado. Mas por enquanto ainda não caiu chuva aqui na onde eu estou aqui, né? Vai são Judas. Mas dá pra, dá pra ver as imagens aí que na parte superior da cidade tá caindo um grande toró d'água. Olha só como é que tá o céu. Deu uma acalmada no, no vento agora, né? Você pode ouvir aí que deu uma acalmada na, na barulheira. Mas a natureza é maravilhosa, né? Olha como é que faz as coisas. Como é que Deus faz as coisas perfeito. Olha aí. Só foi começar a filmar, já começou a, a melhorar, né? Melhorar o tempo. Eu creio que já está parando, inclusive. Vamos andar um pouquinho, né? um pouquinho aqui, aqui na frente era uma antiga linha linha ferro abandonada olha só como é que é isso aqui também vindo um carro aqui vamos filmar a câmera pra jogar a câmera pra lá né para não filmar a placa olha só uma grande árvore aqui aqui tá, tá tudo abaixo daquele esquema do sítio ainda né uma parte da cidade que até parece zona rural. Olha só gente, ó. olha como é que está lá longe, ó. o tempo contrário. Esse é o bairro São Judas, simplesmente caindo um tempinho de água, né? uma chuvinha na outra região, nós estamos pegando aí umas imagens. Pra mostrar pro pessoal aí do Brasil São Sebastião, Minas Gerais Sabadão Sabadão gostoso Passamos aqui na casa de amigos E agora se preparando aí para retornar à nossa residência O vento continua, né? O vento continua bravo Olha só Aqui é uma casinha abandonada, né? E quase em todas as partes A gente acha esse tipo de coisa, né? Apesar do, da falta de habitação, mas tem muitas dessas coisas abandonadas assim. Aqui me parece alguma coisa que o pessoal plantou, tentou plantar alguma coisa aqui na área da Fepasa, mas não vingou muita coisa também não, né? Muito bem, gente, vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, pois a chuva acho que ainda vai cair por aqui ainda, né? Um abraço a todos e até a próxima. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Tempão com muito vento. Parece que está chegando com força a chuva em paraíso dessa vez, hein? Está tudo na expectativa aí, né? Se vai realmente cair a chuva aqui nessa, nesse bairro aqui que nós estamos ou se não vai. Parece que a chuva maior aí tá caindo no centro por enquanto. Olha como é que tá o vento aí, essa, as folhas de bananeira, como é que tá. Tudo muito agitado. Deus a misericórdia aí, né, que possa cair uma chuva branda aí pra aliviar a poeira. Olha aí, pessoal, finalmente a chuva chegou e chegou devagarinho, mansa, tranquila. Olha que coisa gostosa. Deus mandando água aí pra molhar a terra, as plantas, pra alegrar os passarinhos, os bichinhos aí que dependem tanto disso, né, inclusive o ser humano, né. Olha só que maravilha, essas belíssimas imagens aí da, a, da água caindo sobre as plantas. É, não tem dinheiro que pague aí essa maravilha que Deus manda de graça, né? Direto dos céus para o homem. É uma pena que muitas das vezes nós somos tão ingratos e desejamos tantas coisas materiais e não vemos as maravilhas que nós temos de graça da parte de Deus olha só depois de tanto ensaio depois de tanta provoada aí agora veio e veio com alegria mesmo Pra molhar a terra devagarinho aí provavelmente a noite toda né uma chuvinha gostosa dessa mas é nada melhor um final de semana né para descansar descansar a cabeça e descansar o corpo também muito bem ficamos por aqui